Protestos e vaiamentos contra a diretoria do Flamengo No vídeo de hoje vou te falar sobre esse assunto Vamos falando também sobre Marquinhos, que está de saída do São Paulo Mas vamos começando o vídeo já falando sobre a notícia do São Paulo Que esse Marquinhos está de saída, né? Ele que vai ser contratado pelo clube Inglês Que é o time do Arsenal, da Inglaterra, né? e aí o jogador está aí sendo vai ser contratado pelo Arsenal e não deve jogar o jogo contra o Cuiabá nesse final de semana pela aí pela sexta rodada né do Campeonato Brasileiro mas aí o jogador vai aí pro Arsenal vamos ver o né, que que ele pode fazer lá no Arsenal né? um jogador profissional né merece muito jogar na, lá na Europa, né? E também é um jogador que joga muito bem, né? Mas praticamente ele vai ser um reserva ou vai ser titular, é o Arsenal lá, né? Mas aí, mais aí o a, a, o Marquinhos é, já jogou São Paulo, jogou aí, né? Jogou tá até agora no São Paulo, mas, né? Ele lá né, se ele jogar bem lá no Arsenal, Se ele jogar ele volta pro Brasil, né? Porque lá na, lá na Europa não aceita, né? Quando joga tem que jogar bem lá na Europa. Lá é leva a sério, né? Lá, no, lá na Europa. E é isso. Falar agora do, do protesto e vaiamentos da torcida do Flamengo contra a diretoria do clube de regatas. A, o Flamengo Chegou hoje né? é, é Por volta aí das seis e meia Chegou Chegou até Chegou até Ceará E aí teve Protestos e vaiamentos Vou falar sobre Os torcedores que falaram Falaram lá Abraço Isso aqui não é Vasco Isso aqui é Flamengo depois a torcida, né, xingou Landinho. Falou assim: Landim vai se F3 pontinho". E é isso. Não precisamos você aqui. Isso que a torcida falou. A torcida tá tá certa. A diretoria vem mal, vem mal mesmo, porque cara, não adianta a gente é tá com aquele negócio ah não porque o Flamengo tá, jogou, jogou bem contra o Altos tá classificado é meio maravilha assim não gente porque os últimos jogos do Flamengo eu vi falando isso aqui desde o jogo contra o Altos e eu critiquei aqui a torcida quer dizer critiquei a, a diretoria do Flamengo né que não que não ajuda é uma vergonha. É uma diretoria fraca, gente. A culpa é de quem? A culpa é mais de quem? É técnico. Te... A culpa é técnico. É jogador. É tudo. Agora, quem é o mais culpado? É a diretoria que não cobra, gente. É isso. Porque, gente... Você tem uma diretoria... Que tá lá. Né? É, manda no Flamengo. Manda no time. Agora... Ela não vem cobrar? Para com isso! Esse negócio, porque o Flamengo não joga nada? Não joga, gente! Não tá jogando nada mesmo! O Flamengo não tá vivendo uma ótima temporada. Não tá. Porque o Marcos Braz. xingaram é, Landim, tem que xingar mesmo. Tem que vaiar, tem que. Tem que, tem que xingar, tem que fazer tudo, né? Porque não adianta, gente. Não adianta. Como é que esse time... Quando esse time vai, vai consertar? Por que, que não manda Landim embora? E contrate um presidente bem mais humilde do que o Landim, né? Por quê? isso que eu digo, né? É uma diretoria que não presta, gente. Nem jogos importantes, o a diretoria não cobra. E é isso. Agora eu fico com raiva. É a situação do Flamengo que está neste, nesta tecla de um futebol ruim que o Flamengo está. Horroroso o futebol tá. Ah, mas Denedes ganhou do Alves. Altos, altos, altos é um time pequeno lá da terceira divisão, é o penúltimo colocado da Série C. Ah, porque pega o Altos, ganha e aí torcendo tá bem Não tá, não tá, porque a gente vem vendo o jogo do Botafogo, o jogo do Tajet, o jogo do, do, do, do, do Universal Católica que foi no Sufoco que ganhou, porque quase não ganhou. Quer, quer dizer, quase perdeu, né? Porque só o Lázaro, né? Fez o, quer dizer, só o Lázaro que fez o gol lá no finalzinho. O um pouco, né? Lázaro e, e, e o Gabigol é, E aí... Com o Tijel foi mal. E com o Botafogo foi pior ainda. Porque... É muito. É muito assim. A gente vai ter que indicar a, a diretoria até quando vim um Cristo. O um Cristo deve ter retentor para salvar esses, esses jogadores. Para salvar a diretoria, para salvar o técnico. Né? O Flamengo está mal, o Flamengo não, não, não se encaixa bem, não, não tem uma ideia de jogo. Flamengo tem um jogo da Libertadores contra o esporte Cristal, que não tá mais classificado, né? Que não tem mais chance, né? Aí depois, agora, amanhã tem o Ceará. O Ceará, gente, é um time perigoso. É um, tem que ter cuidado com o Ceará. O Ceará tá jogando muita bola, né? Caiu do Palmeiras, no Detalhantes Parque, né? Tem ter muito cuidado, né? E é isso. Não, é, não, se esquece, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o meu like, deixa o teu like, ajuda o nosso canal, tá bom? E ativa as notificações para você não perder nada, bom? Valeu, fui!